Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, nosso terceiro Chá da Fusão. Primeiro Chá com integrante da, da Zoria original. Muitas informações aí virão desse rolê. O convidado de hoje tem 28 anos, mora em Joinville, Santa Catarina. Foi é, originalmente da temporada 18 Coreias, Blood vs Water, onde ele entrou lá com o então namorado dele. É, e foi o oitavo eliminado lá. Aqui em Ucrânia ele deu um pouco mais de sorte, ou não, né? teve um desempenho também, é, sorte é um fator, mas não o único. Aqui ele ficou na 11ª colocação, foi o F11, e é o terceiro membro do júri. Seja muito bem-vindo, Matheus. Bem Oi, gente, obrigado, estou muito empolgado de estar aqui, estava ansioso para esse chat, apesar de não querer que ele viesse tão cedo, mas é, é um aspecto de participar do VD que eu, que eu aprecio muito, também contente de estar aqui. Hum, todo mundo fica fugindo hum. de mim, detesto As pessoas ai. ficam... Sabe? Eu vou falar com as pessoas, ai que legal, vamos gravar chá E as pessoas todas correm de mim, ninguém quer gravar chá Não entendo por <risos> Estava é. empolgado para vir gravar o chá Para mim, quanto mais cedo, melhor ai, você... eu... as informações são frescas na minha mente ainda Sim, sim, sim é, A gente tenta também, porque depois que acumula, o povo perde o interesse né? O legal é a, é a eliminação fresquinha, assim Conta pra mim, primeiro de tudo, foi blind ou você sabia que ia ser você o alvo ontem? Não, não, não foi blind, mas eu sabia que eu era um alvo em potencial, sabe? Tipo, a nós, da minoria, a gente imaginava que eles iam mirar em um de nós, né? Ou eu, ou, ou o Debs, Edu ou, ou o Jairo. Então, não, não foi um blind porque, tipo, era esperado que nós recebêssemos votos, um de nós recebêssemos votos, mas não que a gente não sabia quem seria, né? E, e aconteceu, daí aquele voto, aqueles votos, aliás, com qual a gente contava para o nosso lado, foram para o lado de lá novamente. Então, era esperado que a gente torcia para que o nosso plano desse certo, mas a gente sabia do risco que a gente corria. E vocês não sabiam quem era o alvo, e sem saber quem era o alvo poderia ser você, né? Exato, isso. Uhum. Muito então, bem. Daí, quando, quando eu recebi o primeiro voto ali, eu, tipo, eu já falei, ah, Gente, foi isso. Agradeço. Né? Vamos ficar até o final da leitura, porque essa situação é muito ruim. Bom, é. antes da gente começar do começo, né? Porque eu acho que com Gritem a gente tem bastante coisa para conversar. É... Como eu falei, né? é a primeira vez que a gente tem alguém da Zória por aqui. Já deixem o like de vocês no vídeo, se inscrevam no canal do BD e ativem o sininho para receber as notificações. Enquanto vocês fazem isso, eu vou soltar minha cachorrinha que está aqui arranhando a polpa. Ai, tadinha. Muito bem, cachorrinha solta. Vocês já se inscreveram no canal do VD. Agora a gente pode começar. Eu amo que essas coisas todas viram memes. Gente, gravar esse chá, olha. Eric, se você estiver assistindo isso... Ai, eu não aguento. Eu tenho que ficar aqui, ó. Eu vou começar a fazer cara de, de múmia para não ter mais meme meu. Mentira, gente. Eu adoro os memes. Uso todos no WhatsApp. É. stickers. <risos> Bom, vamos lá. Começando do começo, então. Temos aí Zória original. Vamos lembrar quem era a Zória original. Matheus, que aqui está. Gritem. Luciano, Yuri, é... Pedrinho e a é. Débora. Eram essas cinco pessoas. O que, que acontecia por ali? Como é que você estava nessa situação? Como é que você se sentia? Como foi essa tribo original para você? Então, é, é, é muito engraçado, porque uh, a gente teve, se não me engano, dois dias ali de social com todo mundo, né? que eu, Não, é, mais ou menos ali, o cash foi revelado na quarta e a gente foi aquele, aquela anarquia geral, assim, de todo mundo falando com todo mundo e a gente não, não sabia muito bem o que, que seria, como seriam montadas as tribos. A gente até levou um tempinho para entender que seriam cinco tribos depois, quando foi lançada a Twitch, mas a Zória... Foi algo que eu acho que ninguém esperava de quem caiu na Zórea. Tipo, eu não achava que eu fosse ficar com aquelas pessoas e aquelas pessoas não achavam que aquela seria a configuração da tribo. Então, foi muito incomum, assim, aquela união de pessoas ali. Até a gente chamava que a gente era um pouquinho disfuncional porque, tipo, não, não tinha uma relação muito óbvia, assim. Tipo, não tinha um F2 óbvio, não tinha uma maioria óbvia e não tinha relações, tipo, que você poderia presumir que nem outras tribos que tinha o e Gurgel ou, ou, tipo, as relações da velhos onde era mais claro, assim, então nas horas a gente não, tipo, caímos juntos e como que a gente trabalha com isso e, e foi diferente porque todo mundo via a horas até a gente mesmo, a gente era pessimista em relação a nós, nós achávamos, a gente vai para todo CT a gente, é, a gente é a tribo mais fraca, a gente não sabe como que a gente vai se organizar, então esse foi o, os primeiros dias, assim a e aí, a gente tinha a imunidade do Pedrinho dentro da nossa tribo também, o que deixava uh, um pouco. A gente tinha menos capacidade de manejo dentro da tribo. Então, você não tinha como definir um alvo, um alvo óbvio, sendo que você tinha que trabalhar com outras outras questões, certo? Sim. mas. É, quem não lembra, porque já faz 84 anos, né? Era, é, era a imunidade do, do material gráfico da temporada. O Pedrinho ganhou, então, no primeiro CT que ele fosse, ele estaria imune. Exato. E aí, isso dava muito pouco trabalho pra gente trabalhar. Então, eu ali, naquele... Naqueles primeiros dias de história ali, eu tentei me unir com algumas pessoas que eu considerava mais... Pessoas mais fáceis de trabalhar, digamos assim. Uh, então, eu tava próximo do Pedrinho. O Luciano, ele tinha uma, uma rotina... Complicada, tipo, é uma rotina até com quem eu me, eu me identificava, porque ele tinha uma rotina de trabalho semelhante à minha, então a gente tava trabalhando muito, a gente tava. era difícil da gente fazer social, então com o Luciano a gente conversava sobre isso, apesar das nossas conversas serem uh, mais espaçadas assim. Eu já tinha jogado com a Débora em, no TW e o Pedrinho a gente tinha uma relação assim, mais. Uh, fora do jogo a gente já conversava. Então, o Pedrinho foi a pessoa com quem eu me aproximei mais ali no começo do jogo. E por causa dele ter a imunidade também, eu acho que, de certa forma, a gente meio que deixava a decisão um pouco para ele, caso precisasse, porque ele era a pessoa que tinha certo poder, sempre assim, porque ele tava mais tranquilo para se movimentar. E aí tinha o Yuri, que não era uma pessoa, tipo, com quem eu, eu me via trabalhando a longo prazo, mas... A gente conversava também, tipo, a gente tentou ter uma união de tribo ali para a gente tentar firmar uma coesão ali nas primeiras rodadas. E essa parte de coesão de tribo até que deu certo, porque a gente se manteve imune durante muitas rodadas. Então, foi, foi um trabalho de tribo mesmo, para a gente ter conseguido ir, sei lá, seis, sete rodadas imunes. Mas como que você se sentia na tribo? Você achava que se vocês fossem para você CT, você estava bem ou você corria riscos? Então, eu, eu achava que eu estava bem no começo, né, porque, ah, tipo, ah, tô com um pedrinho aqui, aí ah, eu tentava firmar relações com outros, outros membros de outras tribos, tipo, para fazer uma intertribal poderosa, assim, tipo, eu, eu tinha esse interesse, né, então eu falava muito com o Gurgel, eu falava muito com o Uau, eu falava muito com outras pessoas de várias tribos, falava com o Rabone, Pamplona, porque eu achava que a minha segurança, ela estava ela um pouquinho mais fora da tribo do que dentro dela. Só que o pessoal da Zória, eles faziam um trabalho muito bom em me deixar calmo, me deixar, tipo, tranquilo. Então, eu não me preocupei pelas primeiras rodadas ali. Depois eu fui entender que, realmente, eu era o bórum da tribo. E isso levou um tempinho, porque eu acho que isso só aconteceu, tipo, na rodada 4 ou 5, assim, que quando uh, um, um dos nossos membros da Zória foi para o exílio, uh, pegou uma pista de ídolo, e a pista de ídolo que me foi repassada era uma pista falsa. E aí, tipo, a pessoa mandou a, a, a pista pra mim, a imagem da pista. E aí, em seguida, ela mandou um áudio falando a, a frase da pista verdadeira. Então, ela mandou a falsa e logo em seguida ela mandou um áudio, tipo, ah, porque a pista é isso, isso, isso, e eu tô procurando isso, isso e isso. Aí, tipo, ela já se entregou, tipo, ali. eu pensei, opa, me passou uma pista falsa por quê? Entende? Foi ali que eu entendi que eu era o bórum da tribo. E aí, eu pensei, opa, preciso fazer algumas coisas assim né e aí eu entendi que eu entendi qual era a configuração das órias por que que eu era o Bórum e o que que eu precisava fazer a partir disso mas se a gente tivesse ido para o CT tipo, não acho que, eu acho que desde o primeiro CT ele, ainda ainda com o Luciano no jogo eu seria o alvo. bom então a saída do Luciano que vamos lembrar desistiu né não teve CT então não teve teste dessas relações é, mas a saída do Luciano se o contexto era esse mesmo que você tá acreditando não foi exatamente a pior, o pior, a pior das notícias para você, né? Não, não. Tipo, foi ruim para a tribo, né? Porque a gente né, estava ali sem ir para o CT, então nós éramos cinco. Então, em caso de uma swap, a gente teria maioria. Então, vários contextos de tribo, a saída do Luciano foi negativa. Individualmente, foi positiva, porque o Luciano era uma das pessoas que provavelmente votaria em mim. né? Então, tipo, ele estava na configuração de tribo onde ele estava na maioria. Então, eu seria o alvo. Então, Luciano saindo de certa forma, eu fui poupado, assim, por assim dizer. Bom, e aí, tipo, eu acho que... Bom, numa tribo de cinco, a maioria são três pessoas, isso. né? Então, eu acho que com a saída do, do Luciano, a outra pessoa, que seria a segunda eliminada, se você fosse realmente o alvo, pode ter visto nisso também uma oportunidade para se aproximar de você. Você acha que rolou isso? Você acha que essa pessoa... É, é, as pessoas já sabem quem é e ela percebia isso naquele momento? Não, não, eu acho que é porque não tinha um, um segundo bórum claro, sabe? Porque ah, eu poderia dizer que era a Débora, mas tipo, eu não entendia certamente como era a relação da Débora com o Pedrinho ou da Débora com o Yuri. Aí só teve um momento do jogo que nós éramos quatro na tribo e, e haveria uma, uma prova de imunidade individual. E aí o Pedrinho já com a imunidade de, de melhor material. E aí a gente poderia competir por uma imunidade individual. Aí, considerando que eu ganhasse, uh, seriam três votos óbvios na Débora ou será que seriam um dois a dois no, no Yuri e Débora, entende? Eram vários contextos que a gente precisava avaliar, vários cenários. Tanto é que eu questionei a moderação. Tipo, tá, esse daí em parte 2-2 dois, dois, numa tribo de quatro o que acontece? Daí eles falaram, não, é pedras. Ah, eu falei, então... Essa é a minha chance aí que eu tenho que trabalhar. É aí Só que o meu erro nessa parte foi ter confiado demais no Pedrinho, porque eu achava, eu achava que ele era a pessoa mais confiável da tribo e quando, na verdade, eu acabei focando demais em uma pessoa e essa pessoa era a pessoa errada, que, que não era ele a pessoa com quem, em quem eu deveria confiar naquele ponto do jogo. Muito bem. Uma outra coisa que me chamou a atenção aí, no que você falou, é que as pessoas que você estava procurando se relacionar fora da tribo foram todos early boots, né? O Hugo, Sim. Pamplona, Raboni... É... Você acha que tinha uma coisa maior acontecendo ou você só deu azar de se conectar com pessoas que estavam mal relacionadas? Um pouco de cada, porque assim, houve esse boato que o uh, Jairo até expôs no voto dele um tempo atrás, dessa aliança Illuminati aí, que eu, eu adoro esse nome, Illuminati uma aliança que teoricamente existiu mas ela não existiu, porque daí ela incluiu todos esses nomes dessas pessoas que eu acho que foi muito conveniente para quem armou esses boots, porque daí lá tinha, tinha Uol, tinha Edu Leal, tinha Eu, tinha Lindo, tinha Gurgel, tinha Hugo tipo, praticamente a, a bootlist toda da, da Tribal e é, claramente eram os, os alvos de alguém que tava nessa aliança, né? Tipo, eu não vou expor os nomes dessas pessoas, até porque essa aliança dizem que não existiu, e aí a pessoa que diz que criou, diz que não criou, então é muito nublado ainda, não sei realmente o, o que aconteceu. Mas, tipo, obviamente, tipo, caso tivesse seguido, eu teria sido o bote da Zória, ou, ou se a a, a Velha tivesse sido mais uma vez por CT, talvez fosse o Edu Leal, então, tipo, o fato de eu ter me relacionado com essas pessoas e essas pessoas terem sido eliminadas não foi acaso. Isso foi muito bem planejado pelas pessoas que espalharam esse rumor dessa aliança que não existiu. Sim. Muito bem. Bom, e aí, o próximo passo, então, da sua trajetória, depois desse rolê aí, eliminação do Luciano, vocês estavam, quer dizer, você, nesse ponto, quer dizer, você se deu muito bem, né? Você só foi para CT na, na fusão. Sim. Então, tudo caminhando muito bem, obrigado, mas temos aí uma nova mudança de configuração do jogo quando a Yarilo é extinta e o Mosca vai para a tribo de vocês. Isso. É, é, o, que que, o que que isso muda na dinâmica da tribo? Então, uh, antes, antes da gente falar isso da, da, da questão da absorção, da absorção da Yarilo, tem uma outra coisa que eu acabei não, não mencionando, que foi o que eu fiz para tentar me manter seguro, quando eu percebi que eu era o Boro. Uh, ali no, na segunda ou terceira rodada que a gente viu que a Mocoste ficou toda no topo dos queridinhos, né? Então, a gente, eu pensei assim, tipo, a gente precisa ativar os poderes que estão no exílio. O que que a gente pode fazer para a gente se manter bem, se manter seguro? E eu, principalmente no individual, me manter seguro. E foi aí que eu propus para o Uau Martins da gente fazer a união da minha tribo com a tribo da, com a tribo dele, com a Veles. Né, eu mandei um áudio para ele assim e falei, olha, ah, eu tô com uma ideia, mas a gente não precisa executar agora, mas vamos fazer com que um de nós vá para o exílio, a gente ativa a, a, o poder do CT duplo, as nossas tribos ficam imunes e a gente manda as outras para CT. E aí foi o que aconteceu, a gente fez naquela rodada já e quem fez isso foi o Yuri. E aí... Uh, eu não lembro quais... Acho que foi a Iarilo e a Peru ou... Ah, não. Eu não lembro quais times que foram para o CT. Mas, tipo, isso deu certo numa rodada. Deu certo mais uma rodada quando eles ativaram o mesmo poder. Aí, depois, a Mokoshi fez isso uh, contra a gente, né? E aí, quando o Mosca chegou na nossa tribo, que daí foi a absorção da Iarilo, ele ativou esse poder de novo. E aí, deixando a minha tribo, que era a Zória, com o Mosca imune, e a tribo da Velhos, que era onde o Cristin tinha ido imune também. Então, tipo, foi um efeito dominozinho assim, que deu super certo da gente ter ficado imune e ter se aliado a uma outra tribo para a gente permanecer seguro, assim. Com o Mosca dentro da nossa tribo, eu ainda acho que eu era o Borom porque eu tinha <risos> eu tinha muita certeza da, da da aproximação do Mosca com o Yuri. Então, a, eu acho que ali, considerando que a gente era 5, ainda assim eles seriam uma maioria de pelo menos 3, onde eu ainda seria eliminado. É, então, quer dizer, essa sua trajetória aí de imunidades foi fundamental para sua permanência no jogo, até, a, bom, até no mínimo a swap, né? Sim. Que Eu acho que foi o, o, a grande virada no jogo. Então, Sim. eu ia te perguntar, mas você já falou, né? É, quando, quando acontece a swap de duas tribos e o Chris te puxa para a Yarilo longe do, do, de todas as, as pessoas da, da sua tribo original, é, você já se sabia, Boron e foi uma ótima notícia para você, então. Sim, sim. Uh -huh. Inclusive, logo ali um pouquinho antes da, da Swap, quando, quando o Mosca veio para a nossa tribo, eu já estava mais próximo tanto do Mosca quanto do Cris. Aí eu estava conversando muito com o Cris, estava conversando muito com o Mosca, porque a gente precisava se aproximar, porque a gente sabia da iminência da, da extinção da, da Yarilo. Uh, a gente não sabia quem seriam as pessoas, né, porque a gente ach não achava, não era óbvio que o Raboni fosse sair naquele CT que, que a Erilo foi extinta, mas a gente estava, nós estávamos nos aproximando deles porque eventualmente um deles viria para nossa tribo. Eu achava que poderia ser o Cris, então eu estava mais próximo do Cris. Aí dentro desse contexto eu imaginava que eu pudesse ser escolhido pelas pessoas que, que ativassem a Swap. No caso, foi o, foi o Cris, aí eu falei pra ele, eu conversei com ele, falei, olha, o ideal é que seja duas tribos, monta uma tribo forte, eu queria que ele me escolhesse realmente, eu queria que ele escolhesse pessoas que fossem uh, mais próximas de mim e com um estilo de jogo parecido com o meu, e com o dele também. E tanto é que, que deu certo, ele escolheu, ao meu ver, ele escolheu boas pessoas para montar a nova Yarilo, e aí eu, eu era muito grato ao Cris na Swap, porque eu falava pra ele, você me deu uma sobrevida, porque, tipo, se eu tivesse ido para a Zória nova também, eu ia ser eliminado, porque nem os, se os meus aliados da minha antiga tribo estavam comigo, que gerar eles e os novos, né? Então, é, eu sou muito grato a essa sobrevivência na Sweep também. É, e assim, eu concordo com você que o Cris, além de montar uma tribo que funcionava, a dinâmica da tribo, quer dizer, né? Até isso ser colocado à prova. Mas... <risos> É, mas a tribo funcionava, quer dizer, pelo menos em termos de dinâmica interna, parecia que era uma tribo sem grandes rachaduras, sem muita, sem muita muita jogação de alvo. Era uma leitura que eu, pelo menos, como plateia, tinha da, da tribo da da, segunda, da nova Benarino. Uhum. É, e era uma tribo ótima em provas, né? Quer dizer, vocês só perdem o montoso que também existe. É, senão vocês teriam provavelmente chegado à fusão com todos os membros e a Zóia. É, defasada. Isso. Foi feito esse movimento que até agora bom, pelo visto não é público porque ninguém comentou aqui e ninguém tem certeza, mas foi feito esse movimento de troca do Edu Rodrigues com a Marcela que que foi um movimento bom, eu acho que é um movimento que, que com um objetivo claro que eu acho que se concretizou, né mas pode ser que tenha camadas aí que a gente não está sabendo que foi a eliminação de um de vocês, né de um uhum. dos Iari é mas quer dizer é um é um momento que realmente te dá um respiro e te coloca numa posição que ela é boa e ruim não sei se você concorda comigo né você ficava brincando que você não ia para CT nunca e que, que que você que a sua tocha nunca ficava acesa <risos> chega confusão um entendeu para nenhum CT é ótimo especialmente na sua circunstância, que você estava no bórum em vários momentos do jogo, e uhum, né? uhum. ir para CT realmente não era uma boa ideia, mas, por outro lado, te deixa um pouco no escuro com relação à solidez das relações que você está construindo. Né? Como que você sentia isso? Como que você se sentia dentro da Yarilo? Você sentia que você tinha um grupo ali bom, que você tinha uma maioria, você sentia que a Yarilo ia se manter forte, unida, quais eram os seus sentimentos ali? Sim, na Nova Iarilo eu, eu me sentia muito confortável. Uh, primeiro, por, por estar jogando com pessoas com pensamento e com uma jogabilidade mais próxima da minha, com a qual eu me identifico mais, tanto é que as pessoas... Era muito mais fácil, tipo... Eu não sei acho que até, não sei se o Mosca falou... Ou, ou algumas outras pessoas possam vir a falar, mas, tipo, era muito calmo, era muito tranquilo, e não calmo num sentido ruim de, tipo, poxa, não acontece nada nessa tribo, as pessoas não querem jogar. Tipo, mesmo as conversas de jogo e de decisão de do que seria feito caso a gente fosse no CT, era tudo muito tranquilo. E, e ao passo que a gente via as Zória, tipo, eram eram pessoas mais agressivas, eram personalidades conflitantes, e era a volta com Shade, e era e, tipo isso e, tipo, até a Débora, quando ela depois quando ela veio conversar com a gente, ela falava assim da, do modo como ela se sentia lá lá nas E na ela não rolava esse tipo de coisa. Então a gente sabe, a gente conversava, a gente ria nas chamadas. Era muito era muito tranquila. A gente era muito organizado. Então tipo, por isso que a gente venceu as provas também. Não que a gente fosse ah super potentes, mas tipo as conversas rolavam muito bem, sabe? E, obviamente, existiam potenciais alvos. Eu acredito que eu não seria um deles. Ah, se talvez eu estivesse... Tipo, como o pessoal da Zória me deixou muito tranquilo nas primeiras rodadas, talvez o pessoal da Iarilo tivesse fazendo a mesma coisa. Mas eu não me sentia como um potencial alvo, apesar de achar que eu pudesse ser, porque eu era o único membro da Zória antiga, ou assim como já era o único membro da, da Peru antiga e o Rodrigues era da, da Mocote. Então, não, não parecia óbvio que seriam um de nós. Uh, nunca, nunca foi testado, né? Mas eu acredito que eu estava tranquilo na, nessa configuração nova ali. E, bom, não precisa entregar se isso é uma coisa que não é pública ainda, mas a pessoa, você falou aí que tinha os alvos. Uhum. É, é, você acha que esses alvos percebiam que eram alvos? Ou eles ou estavam eles, tipo, de boas também na tribo? eles percebiam. Eles percebiam e faziam movimentações. Isso era, era evidente, assim. Como eu disse, apesar de ser uma tribo tranquila, as movimentações existiam, mas não eram algo do tipo de... Uh, não era algo agressivo, assim, sabe? As movimentações ocorriam, mas de maneira mais sutil, tanto da minha parte quanto da parte das outras pessoas que estavam lá dentro. Eu acho que a pessoa Sim. que mais destoava desse... desse uh, dessa união, eu acho que era o próprio Montoso, assim, porque eu vi o Montoso como uma pessoa que tinha muitas conexões fora da, fora da, da nova Iarilo, sabe? Eu vi ele muito ligado às pessoas da Zóri. E tanto é que o quit dele uh, não movimentou tanto, assim, a tribo. A gente ficou, claro, chocado, a gente não, não esperava que fosse acontecer, mas eu acho que talvez ele fosse até um dos potenciais alvos. Na minha opinião, ele poderia ser um alvo naquele, naquele momento, caso a Iarilo fosse para o CT. Entendi. Bom... É, e você acha que... Bom, você está falando aí várias coisas que eu acho que podem ajudar a gente a entender algumas coisas que aconteceram logo depois. Uhum. É, era uma tribo tranquila, mas que as pessoas estavam acordadas para o jogo, as pessoas estavam percebendo grupos de pessoas que se tivessem que votar juntas, votariam juntas. Poderia ser estratégico a Yarilo se manter firme na fusão, visto que ela tinha mais gente. A Yarilo da Swap. Né, uhum. Antes da, da troca. É, por outro lado, essas pessoas que se sentiam alvos poderiam também estar tá mexendo nas asinhas delas para, no momento em que fosse oportuno. Você acha que foi isso que aconteceu quando quando vocês foram finalmente para o CT e perderam o Cris? Não, na verdade, o, a movimentação para a eliminação do Cris, a gente percebeu que daí existia muito mais coisas por baixo, mas que não foi necessariamente da configuração da nova Iarilo. Isso já acontecia muito, muito, muito lá atrás do jogo. Sabe, aquelas era uma, era uma aliança, sei lá, uma união muito mais antiga. Então, as coisas já estavam sendo feitas por baixo dos panos há muito tempo. E não foi, então, então, não foi necessariamente a configuração da Iarilo que proporcionou isso. Era a circunstância do jogo, mas que já vinha de muito tempo antes. Hum. Bom, aí, o que, que acontece? O, o Cris é eliminado com, e eu tô falando isso porque já deixaram público, tá? Com o voto, com a, o flip do, do Alisson, uhum. e com a ciência do Mosca, né? Sim. O Mosca sabia que o Alisson ia votar diferente. O que faz com que, não sei também se estou lendo errado e aí você me ajuda, é, muita gente acaba ficando sabendo da posição do Mosca, da posição muito estratégica do Mosca no jogo nesse momento. Uhum. Você acha que foi isso que atraiu o alvo para ele? Foi isso que fez é, ser possível ele ser o alvo depois e vocês reverterem de novo a, a situação para vocês? Sim, com certeza. Porque a gente, quando a gente chegou na fusão com a maioria da Iarilo, da a, a gente sabia que a gente não podia contar com a Marcela naquele ponto, porque ela foi trocada, né, de, de um modo estratégico pela pessoa que fez a troca. Eu acredito que a Marcela foi para a nossa tribo para ficar tranquila, tipo, não ser eliminada. Uh, caso a Iarillo viesse a perder. Mas como era uma tribo forte que aparentemente estava ganhando tudo, a Marcela não sairia naquele ponto do jogo, certo? E aí eles tiveram a oportunidade de tirar o Rodrigues lá. Aí quando a gente chega na fusão, a Marcela não está com a gente, né? apesar dela ter sido a mais recente uh, da Iarillo, ela não estava com a gente, mas a Debs, que era a pessoa que estava no bottom lá da, da nova Zória, veio para o lado de cá. Aí a teoricamente, a gente tinha uma maioria. Aí, o que acontece? A gente identifica que, uh, que existe um, um flip, e aí, com esse flip exposto, da, da, da pessoa que mais nos surpreendeu, porque, tipo, eu sempre falava do Ali como uma pessoa... que Eu vi o jogo dele como leal, transparente, e, tipo, era uma pessoa que, para mim, naquele ponto, era uma pessoa, tipo, fácil de se lidar, fácil de ler, e eu estava enganado. Mas aí a gente identifica... Uh, o Mosca como agente infiltrado Porque daí tudo começa a fazer sentido Desde a opção de voto Na Marcela na fusão A lista de queridinhos Desde o, do, do, dos inícios do início do jogo E as principais rodadas Onde as mesmas pessoas iam para o exílio sabe? As mesmas pessoas ficavam na lista dos queridinhos Então tudo fez sentido E tudo se clareou E aí além disso Tem toda tem todo o teatro né, Que estava acontecendo ali dentro da própria da própria aliança da fusão, né? Tipo, da aliança de minoria. A gente entendeu o que estava que acontecendo e aí, tipo, continuou rolando o teatro e a gente falou Ah, então, se você vai mentir para mim eu vou mentir para você e nós dois fingimos que acreditamos. Então, ah, o Mosca trouxe um alvo muito grande para ele, assim e ele não percebeu que ele, tava, que ele já tinha sido descoberto. Porque vocês continuaram tratando ele como se ele, como se ele tivesse sido enganado junto com vocês. Exato. <risos> é, pelo Alisson. Isso. Foi mais ou menos isso. E aí, bom, o Mosca, quando sai, ele fala que foi muito cruel a eliminação dele, que vocês estavam chamado etc. Eu até falei lá, comentei com ele, que tipo, talvez se ele não tivesse se sentindo tão seguro, ele poderia ter usado o que ele tinha à disposição dele, né? O rouba voto que ele conseguiu quando ele ativou a fusão, é... ou, enfim, né? Ou tivesse votado diferente. E ele ter votado sozinho foi fundamental para aquela eliminação acontecer, né? Sim, sim. Uh, voltando ainda um pouquinho antes ainda da eliminação do Mosco, falando da eliminação do Cris, a gente também tava numa chamada, porque né? chamadas acontecem entre as alianças, durante a prova, durante o CT, e as pessoas que fliparam no Cris, na verdade só o Wally, mas o Mosco estava ciente, assim, eles ficaram até o final com o Cris também, sabe? O Cris ficou sabendo que ele era eliminado no último voto. E a pessoa estava ali, sabe? E aí a pessoa só fala com o Cris no último voto. Entende? Então, o Cris também saiu muito doído disso, porque né é, é cruel, digamos assim. E, e, na, e aí, tipo, depois que a gente entendeu, tipo ficou muito óbvio por porque não houve nenhum ídolo jogado ali na, na fusão, por que uh, as coisas aconteceram, tipo por que o alvo foi definido que fosse na Marcela, porque tipo, tinha uma pessoa infiltrada, então eles sabiam tudo o que estava acontecendo dos dois lados. Então, por isso que a configuração da fusão, aquele CT da fusão, foi dessa forma. Então, a gente precisava replicar isso no segundo CT da fusão para dar certo. Né? Então, o fato da gente ter feito a prova com o Mosca, o fato de a gente ter ficado com o Mosca até o final da ligação, foi para a efetividade da jogada. Porque a gente, a gente definiu o alvo que seria na Marcela, com o potencial flip de, de duas pessoas da outra aliança, para a gente... Uh, dá a certeza de que, tipo, não, nosso alvo é a Marcela e tá definido, vamos votar nós cinco e se a gente der sorte, a gente consegue um sexto ou um sétimo voto lá do outro lado. Ah, então tá. Aí o Mosca falou, não, então beleza, vamos, fulano vai flipar pro nosso lado eu não precisa usar o rouba voto E, gente, beleza? Só que a gente já tinha definido que o nosso plano seria votar no Mosca, deixar ele super tranquilo o dia todo e aí a gente tinha duas pessoas que filipariam para o nosso lado para votar no Mosca e deixar ele ir embora com um rouba-voto ou com sei lá se ele tinha ídolo se ele tinha qualquer outro tipo de vantagem ou mesmo se algum aliado dele lá do outro lado tivesse um ídolo que não fosse jogado nele para o nosso plano dar certo e aí que deu super certo a gente conseguiu seis votos no Mosca a cinco votos na no Jairo e o voto sozinho do Mosca na Marcela então deu super certo a gente não precisou de revolta a gente não precisou nada eu peço desculpas pro Mosca porque não foi crueldade, não foi vingança pelo Cris, mas foi para efetividade da jogada, para a gente, a gente precisava que, dá, que desse certo, e aí a gente ficou na chamada com ele, e aí ele entendeu. <risos> Tadinho, ele foi super fofo. <risos> ele perguntou assim, ai, ah, gente, se for em mim, né? E a gente, até que a gente admitiu, porque a gente, mesmo na, na chamada, tipo, na leitura dos votos, os quatro primeiros votos lidos foram os nossos, então a gente não tinha certeza até o último voto que tinha dado certo. Então a gente não podia falar, tipo, não, mosca, você foi eliminado, porque a gente não sabia realmente se tinha dado certo o plano da gente conseguir os seis votos. Então, uh, no final ele ficou, obviamente, triste, mas ele agradeceu, deixou uma mensagenzinha para cada um, foi super fofo, assim. <risos> mas a gente precisava que desse certo e deu, sabe? É, eu não então... sei. Bom, eu, eu acho que não tem muito... Cada, cada jogador faz a, o, o seu estilo de jogo, né? Mas eu costumo diferenciar um pouco as mentiras que são necessárias das mentiras que são desnecessárias, né? Tipo Sim. assim, você confirmar com uma pessoa que você votou nela depois que os votos já, for, já estão sendo lidos, é que você votou com ela depois que os votos já estão sendo lidos, não tem mais o que a pessoa fazer. Você continuar mentindo para ela... Eu não sei até quando isso é necessário Mas enfim é, Tem hora, e eu, eu falei isso com o Mosca No instante dele, tem hora que mentir É necessário nesse jogo Tem hora que você deixar a pessoa tranquila E tá arrumando um plano pelas costas dela É o que você precisa fazer Exatamente tá jogo, né? assim, Acho que Bom é, fizeram, que assim. fizeram isso comigo ontem, mas a gente vai chegar Sim, eu acho que ele entendeu também né? Sim. <risos> Olha só é, Aí tudo bem sai o, o Mosca. É, e vocês conseguem reverter aí os votos a favor de vocês. Isso. Você, você, nesse momento, achou que você tinha reconquistado a maioria? Porque, assim, o seu jogo até a... O seu jogo ele foi bem oscilante também, mas você estava mais seguro por causa das, uma, das imunidades na tribal. Sim. Na fusão, o seu jogo começa a oscilar de uma forma mais evidente, assim, né? E, e de, uma, de uma maneira que, de um, uma hora, você está no Você tá com os votos? Outra hora você tá sem? Como que você se sentiu depois da de conseguir eliminar o moço? Assim, a, a gente ficou, obviamente, num êxtase ali, porque a, durante a, de domingo até terça, onde a gente tava bolando o plano, onde a gente tava recebendo as informações e bolando, a gente tava muito descrente, tipo, a gente falava no chat assim, poxa, isso não vai dar certo, tipo, não, isso não vai acontecer, ah vai dar errado, fulano, não, o Mosca não vai botar sozinho. Então, tipo, quando tudo aconteceu, a gente ficou muito em com a com o sucesso da jogada. Só que eu, em, em momento algum, me senti seguro a ponto de, tipo, ok, agora nós somos a nova maioria, vamos dominar o jogo. Eu eu acho, o meu estilo de jogo, eu jogo muito melhor quando eu tô na minoria, porque eu eu, eu tenho uma efetividade de, de agressividade, eu sou mas eu consigo argumentar melhor quando eu tô na minoria. Porque a pessoa, quando ela está na maioria, ela fica muito tipo ah, estou na maioria, estou tranquilo. Isso não funciona para mim. Ah, a gente tinha muito receio, porque ao nosso ver, o outro lado tem, de certa forma, muitas vantagens. Vantagens físicas, de habilidade em provas, e vantagens do jogo também, que a gente acredita que esteja lá. Né? Não, não, não tem evidências de que estejam mas ah, o decorrer do jogo dá a entender que esteja lá. Então, não tinha como a gente estar tá seguro nessa nova maioria. Então, durante de terça a quinta, ainda a gente tentou trabalhar uma forma da gente assegurar isso e da gente assegurar um potencial alvo em comum para todos nós. Uh, aconteceu da gente ser abordado pelo outro lado, o outro lado, né? A gente fala porque o jogo eu não acho que o jogo ele esteja tipo, com duas alianças óbvias, a gente até comentou que podiam ser, podia existir na fusão uma configuração de voting blocks, né, como aconteceu no Second Institute Survival original, e a gente foi abordado por pessoas do outro lado uh, falando assim, olha, eu tenho esse nome aqui para vocês e é esse nome que eu quero que saia na próxima rodada, e se não for esse nome pode ser esse o segundo nome. E aí, tipo, a gente, ah, não, sim, com certeza, vamos, ah, a gente pode seguir, porque daí, tipo, a gente estava aberto a opções, tipo, você, ah, estamos do lado certo do jogo agora, mas, tipo, tu não pode fechar as portas para quem está do outro lado. Isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi do meu jogo em Coreia, tipo, você não pode fechar as portas para as pessoas que te traíram e você não pode fechar as portas para as pessoas que, que são da aliança oposta a você. Então, a gente estava super disposto a jogar com as pessoas, com quem a gente não estava não votando junto. E, e uma questão muito interessante, por exemplo, uh, na merge, eu votei na Marcela. No segundo voto, a Marcela veio para votar comigo, então, tipo, é tudo muito fluido, muito, sabe? Tipo, e aí no terceiro, no terceiro, a Marcela votou em mim, então, tipo, eu não tenho como ter certeza de todos os passos e de todas as rodadas, então não tem como você se sentir seguro numa maioria, sendo que o jogo vai mudar dali meia hora, entende? É, e aí, bom, juntando essas duas informações e o que você falou, essas duas informações, assim, essa que você está falando agora e o que você falou no começo do jogo sobre o momento da sua eliminação. Existia uma informação que, pela leitura dos votos, era, era, era clara, né? Yuri, aparentemente, tinha declarado o voto dele no Kleber para todo mundo. É, ele tinha deixado claro, vou votar no Kleber, se eu for votar sozinho, vou votar sozinho, se alguém quiser votar comigo, ótimo. Sabendo disso, é, não, o nome do Kleber não, não passa a ser um nome mais tentador para você ir, sabendo que você já... É, para você que eu digo, não você gritem, mas o nome do Kleber como um alvo. Não passa a ser um nome mais tentador, uma vez que já existe um voto garantido ali na pessoa? Então, sim e não. Por quê? Na rodada anterior, o Yuri tinha vindo para nós né, e falado que... Então, agora, como a gente está tá falando da, dessa questão de, de votos tentadores, na rodada anterior, o, o Yuri tinha nos proposto que ele votaria com a gente. Então, ele votaria com a gente no alvo que nós definimos, que era a Marcela, né? Na teoria, com, como tribo ainda com o Mosca. Então, ele falou, ah, vou votar com vocês, acredito que eu consigo trazer mais uma pessoa... Que, é, que ele chamou de agente X, então eu não sei quem é essa pessoa que ele traria junto. E daí, teoricamente, naquela rodada a gente teria uh, uma maioria para eliminar a Marcela. Eu sabia que o Yuri não faria isso, né? Porque eu sabia que era só um teatro e que ele votaria no Jairo, de qualquer forma, o Jairo seria eliminado e ele falar, ah, poxa, não votei com vocês porque eu não tinha os números. A pessoa que viria comigo não veio. Ok. Logo depois que o Mozka foi eliminado, uma meia hora depois, assim, eu, eu e, e a, a Debs e o Edu, a gente ainda tava conversando e o Yuri puxa uma chamada com a gente. Por quê? Porque daí ele já oferece o nome do Kleber. Só que a gente, tipo, a gente acabou de sair do CT, sabe? Então, tipo, ele já joga esse nome assim, a gente nem teve noção de avaliar, tipo, a nossa nova configuração de maioria. Então, ele já jogar o nome da pessoa que acabou de votar com a gente, não parecia aceitável naquele ponto. E uma pessoa que acabou de mentir para mim que votaria comigo e não votou, para depois fazer todo um, um teatro e dizer ah, não votei por isso, isso isso, eu não senti confiança naquela hora. Apesar dele ter falado, ah, vou votar com vocês por isso, isso e isso, esse é, esse é o nome que eu estou dando. Eu agora estou na nova minoria e é esse é o único nome que eu aceito. Você, como eu, na verdade, né eu e as pessoas que estavam comigo, não tinha como a gente aceitar aquilo naquele ponto. Depois teve todo... É, ele votou realmente no Cleber, mas tipo, naquele momento em que isso foi proposto para a gente, não, não, não fazia sentido, entende? Sim. Bom, tá, e aí acontece o, o, o rolê que acontece, né? Enfim, o Kleber recebe o voto solitário do Yuri, ou seja, nenhum dos dois lados, né, como você está falando, é, talvez existam dois lados óbvios, talvez tenha, tenha, tenha circulações aí no meio que a gente não está com tanta clareza ainda. Mas aí você acaba recebendo seis votos, né? Seis, quatro, seis, um. Seis, quatro, um, isso. Muito bem. Então, você contava com votos aí que também não votaram com você novamente, né? E agora, Sim. existe aí uma autoproclamada minoria nesse F10, então acho que também ficou meio óbvio quem, quem está fechado. Ou, ou pelo menos está dizendo que está fechado, né? que é Jairo, Débora e Eduardo, estão lá brincando no, no, no, no, no, no grupo, falando que são minoria, blá, blá, blá, né? A autoproclamada minoria, como eu estou chamando aqui. É... Você acha que é caso perdido para eles ou, ou você acha que as coisas ainda estão fluídas, ainda pode, pode acontecer coisas surpreendentes? Eu acho que pode, eu, eu torço para que aconteça porque Nas rodadas anteriores, desde o começo da fusão, o outro lado, né, tipo, eu falo lado, lado, o outro lado, uns já estavam mirando nos outros, então já existia uma, uma disputa de poder onde, ah, eu preciso que fulano saia agora porque eu não, tipo, tem gente no f 13 pensando na final, tipo, mas, tipo, ah, eu, eu preciso que fulano saia e eu vou usar voto, os votos de vocês. A questão é um pouquinho questão de abordagem, sabe, tipo, se a pessoa realmente te propõe um plano aceitável e ela te dá escolhas, você pondera. Agora, se a pessoa te impõe escolhas, aí você já fica meio assim, você já, tipo, oh, poxa. Aí é uma questão de abordagem, mas eu não acho que tá tudo perdido para eles, não. É, sabe? Eu não acho. Eu não... É, isso aí que você tá falando me lembrou muito a... o rolê da, das... do CT das pedras lá no começo, que quer dizer que, tipo, Poderia, das duas partes, pelo que chegou aqui no chá depois, né, o que acho que chegou dentro do jogo também, das duas partes tinha a possibilidade de flip, mas a abordagem foi errada e aí, tipo assim, as tribos se uniram na raiva, assim, não, desse Exato. jeito eu não vou flipar, entendeu? Sim. É, e é mesmo, né, eu acho que a abordagem é uma parte importante para você convencer as pessoas, né? Exato, sim. E, tipo, até na questão de configuração de alianças, assim, porque, por exemplo, até você trouxe a no CT das Pedras, o Jairo votou no Edu, sabe? o Edu votou contra Peru 1, e hoje eles são olhados na minoria. Eu e a Debs, a gente se... tipo eu, O que chegou no meu PVT era que a Debs me odiava, e que a Debs botava alvo até onde ela podia para poder me tirar. Não sei se é verdade, mas tipo eu e a Debs, a gente votou junto em dois CTs. Então, é tudo muito fluido, entende? E que nem eu trouxe a questão da Marcela, que a Marcela ah, votou comigo, votou contra mim, votou em mim. Ah, então, os, jo os jogos de algumas pessoas, tipo... Rodada após rodada, eles não vão ser ah, de dentro de aliança. Eles vão fazer na rodada o que for conveniente para eles naquela rodada. É, e uma coisa que eu estou achando interessante também é que os alvos eles estão mudando muito. Não fica, quer dizer, uma pessoa é alvo até ela sair. Não, uma pessoa que foi votada aqui no CT seguinte, ela não está imune, não recebe nenhum voto. E aí o alvo é outra pessoa. A gente não sabe onde estão esses poderes, só aparece ídolo falso, chuva de ídolo falso. A gente não sabe onde estão os ídolos de verdade. E quando e se eles vão aparecer. Enfim, tem muita coisa que dá para mexer no jogo ainda, né? É, Sim, é aquele, com certeza. É aquele famoso... É, a, o jogo só acaba quando a tocha apaga, né? Sim. E, enfim, a de vocês está ali é, parcialmente apagada, tem ainda a repescagem, ainda dá para E acho que foi... Não sei. Se eu estou enganado, mas eu acho que foi um comentário seu numa resposta de, de CT sobre a repescagem, hum. que você falou que ninguém ia querer uma pessoa no F7 para atrapalhar os planos do, do pessoal. E eu acho que isso, eu achei muito é, coerente esse, esse comentário, porque a repescagem a gente fica achando, ah, ninguém vai ativar, vão esperar o último momento, etc. Mas uma repescagem, dependendo da quantidade de pessoas que tem no no jogo, e dependendo do, do, do equilíbrio entre forças, uma pessoa que volta pode mudar tudo, né? Sim, e assim, a, repesca a repescagem ela tá disponível desde, o, desde que existem três eliminados tipo, a partir de que houveram três eliminados, dispensando os quits, né, porque eles não contam ela já pode ser ativada, então ela já pode ser ativada há muito tempo então, lá atrás, obviamente, não era benéfico para ninguém, tipo, ah, vamos trazer porque ele vai entrar na tribo que tiver menos pessoas ou na tribo que eliminar o próximo membro. Então, realmente, não era interessante. Para mim, eu ali no f 13 e no F12, se eu fosse o queridinho que fosse para o eu já ativava, porque daí eu tinha a chance de trazer o Cris de volta ou o Rodrigues de volta ou algum aliado mais lá de trás, porque seria bom para mim agora. Então, para mim, era interessante ativar a repescagem no F12. Para o outro lado, talvez não seja, porque eles estão eliminando pessoas que, que estavam posicionadas de maneira contrária. Então, quem me eliminou não vai querer ativar a pescagem agora, porque eu acabei de ser eliminado e eu vou, ainda vou jogar contra eles. Mas aí agora você chegou no F10. Daqui a pouco você está no F7, onde tem sete pessoas, todas aliadas umas com as outras, digamos assim, e aí chega uma pessoa de fora aonde que ela vai se encaixar nisso. E ela vem com a imunidade, então, tipo, você não vai poder eliminar logo ela logo após. E, tipo, a imunidade te dá três dias onde você pode fazer um baita estrago no jogo, entende? No F7. Então, tem que ter muito cuidado nas escolhas no destino que piúdo, você faz. Eu acho que, dependendo de quem volta na repescagem, bagunça muito as coisas, sabe? Muito. E eu tô pensando... Eu sou o Rafa voltando. É, Rafa... Enfim, qualquer eu acho que qualquer... Imagina, Pamplona voltando tipo o FB provavelmente nem tá acompanhando de perto o jogo ele volta agora e, e, e, e tipo e é isso tipo eu acho que é ser engraçado mas tipo, vamos ver vamos ver vamos deixar para o momento ah e lembrando que dependendo da pessoa que não sei se a plateia sabe também mas as pessoas a pessoa que ativa a repescagem ela tem o direito de vetar algumas pessoas ah, então por exemplo eu se, eu se eu fosse lá e ativar eu poderia vetar três pessoas que são ah, dispensáveis, porque eu não quero realmente que fulano volte. Ah, então... Eu sabia vetar, disso. Tá... A Sim. Também é informação do, do bunker nova. Isso. É, então, agora, nesse ponto do jogo, como tem mais de 10 eliminados, a pessoa que ativa pode vetar 3 pessoas de fazer a prova. Muito bem. É uma informação estratégica também importante. Bom, amigo, é... eu lembro da sua frustração quando você foi eliminado de Coreia, é... Foi uma eliminação também delicada né? assim, Foi um, um, uma enganação que você não estava esperando receber E eu acho que você conseguiu reescrever a sua história De uma forma muito bonita aqui em Ucrânia Obrigado é... Mas como é que foi receber o convite para voltar? Assim, você estava esperando esse convite? Você queria voltar? Quando você ficou sabendo que era a segunda chance Você estava ah. você, tipo, você empolgado? Você esperava o convite? Como foi esse, esse momento? Eu esperava estar dentro da, da temática do V de 10 anos, né? Eu não sabia muito bem qual configuração, eu não sabia as temporadas que iam acontecer, mas eu esperava estar dentro, né? Eu lembro de... É, é engraçado porque as pessoas, as, não, não pessoas jogadoras jogadores, mas alguma plateia, tipo, achava que eu fosse estar no All Stars de Bali. Uh, mas, tipo, isso era totalmente improvável devido ao meu desempenho em Coreias. E foi muito bom porque, nossa, eu jamais ia conseguir jogar com o Adriano, com o Iargo, com o Sérvulo, porque... <risos> eu ia sair de lá surtadaço, né? Enfim. Mas eu, eu, esperava, eu esperava estar dentro do contexto de do VD10 anos, alguma temporada comemorativa. E para mim é? foi muito... Eu queria voltar, sim. Eu não eu não sabia como seria para voltar, mas eu, eu fiquei muito feliz com o convite. Foi o convite do Yuri, ele que ele chegou no meu PVT para falar comigo. Eu aceitei na hora, assim, tipo... Uh, eu nem sabia como que eu ia estar tá de uh, da minha rotina... Aí ah, eu lembro que quando eu aceitei, daí ele falou a data, daí eu falei, poxa, e aí eu, a temporada começou no dia 22, eu comecei a trabalhar no meu novo emprego no dia 27. Então, eu tava passando por treinamento, eu tava saindo de um emprego, entrando no outro, fazendo pós-graduação, então, eu, tipo, a minha cabeça estava um caos, assim. Mas era uma chance que eu não podia perder, sabe? Eu, eu nunca passou pela minha cabeça dizer não. A, a minha jornada em Coreia, ela foi... Uh, eu, eu saí triste, assim, até porque eu estava jogando com amigos, eu estava jogando com meu namorado na época, então Coreia deixou um gostinho amargo, assim, para mim, entende? E quando eu fui convidado para a Ucrânia, e quando eu entendi toda a temática, sabe? Uh, eu eu montei o meu, meu texto de divulgação e toda a minha jornada está baseada em reinvenção, em reestruturação e uma forma nova de jogar... Então, eu acredito que eu cumpri esse papel, eu cumpri o que eu, aquilo que eu tinha proposto a fazer em Ucrânia. Então, apesar de todo tudo que está acontecendo, eu saí muito realizado de tudo que aconteceu aqui, sabe? Tipo, das amizades que eu cultivei, das chamadas que eu fiz, das risadas que eu tive, das provas. E, claro, o desempenho no jogo, que para mim foi muito melhor. né Tipo, lá eu fui F-17, aqui eu cheguei no F-11, cheguei na Merge, eu cheguei no Jury, então extremamente positiva. Ótimo. Bom, é, vamos para o nosso quadro novo, então. vocês agora, espero que já conheçam, porque estão assistindo os chás na ordem, então já deu tempo. É, vamos para o quadro, ela faz o chazinho dela. É, e eu vou inverter agora, vou perguntar, vou falar primeiro qual vai ser o, a escolha do gritem aí, do quer dizer, ele não teve muita escolha, né? Sobrou para ele... O, os pedaços de bolo. Então, ele tem os três arrobas e ele vai distribuir primeiro, segundo e terceiro pedaço de bolo entre esses arrobas, para vocês lembrarem o que, que é que ele vai fazer. Agora sim, sobre a revelação dos arrobas. O que, que você vai arrumar da sua vida? Você vai contar para a gente quem são seus arrobas ou não? Eu vou contar. Vai contar? Então, pode vou. distribuir aí seus pedaços de bolo. Certo. meu primeiro pedaço de bolo de damasco, porque eu... <risos> o sabor que eu escolhi o uh, primeiro pedaço de bolo vai pro Jairo uh, por quê? eu acho que o Jairo, ele, ele joga um pouquinho parecido uh, comigo no, no, na questão no branch que a gente descobriu para a gente fazer em, em Second Chance, tipo, então o Jairo, ele tem um pouquinho de reinvenção dele apesar dele ter uma personalidade completamente oposta à minha. Uh, eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais tranquila, meu tom de falar é assim, eu sou sereno, e inclusive isso daí é uma coisa que eu fui criticado em Ucrânia, porque as pessoas se, se irritavam com o meu jeito. Uh, e o Jairo já é totalmente expansivo, o Jairo ele é, ah, expotur, ah, voto com 1.005 caracteres e então, tal, tipo, o Jairo já é todo, ele é, ele é o meu oposto e a gente jogou junto, então... Ah, eu desejo toda a sorte para ele que eu ontem quando eu saí eu falei olha Jair eu te dou te desejo muita sorte muita paciência muito saco para tu ter que <risos> aturar o que está por vir então meu primeiro pedaço de bolo vai para ele foi um, um, uma parceria ótima assim que eu fiz dentro de Ucrânia. fiquei muito feliz de ter jogado com ele segundo pedaço o meu segundo pedaço ele vai para Marcela porque a a Marcela é, eu é muito, é muito engraçada a minha relação com a Marcela, assim. Infelizmente, ela ela não está 100% no jogo social, como ela já já um dia já foi em outros jogos, mas ela não perde a essência estratégica dela, a essência sneaky, tanto é que eu chamei ela assim quando eu votei nela, e ela devolveu isso quando a gente uh, quando ela votou em mim. Uh, a Marcela é sorrateira, ela é esperta, ela é ela é uma pessoa incrível, sabe? Ela joga muito bem. A gente jogou Empire do BBU, All Stars do BBU juntos e aonde eu votei para ela ganhar, porque ela teve um jogo incrível e ela continua fazendo isso, sabe? Uh, eu tenho, a gente tem esse jeito de se elogiar agressivamente, porque a gente fala, ah, poxa, você é sorrateira, nossa, você é um jogador foda. Então, eu vejo a Marcela muito assim, sabe? Apesar dela não estar tá presente, talvez ela até esteja, mas não, esteja, não estivesse comigo, ela é muito boa. Sabe? então eu gosto muito do, do estilo de jogo dela e eu acho que ela tem um baita potencial aí para ir longe e o terceiro e último pedaço de bolo vai para vai para uh, o ali o ali é uma pessoa que eu admiro como pessoa eu, eu gosto muito do dele né tipo uh, a gente teve várias conversas importantes sobre jogo uh, sobre jogo e sobre coisas fora do jogo também, então ele é uma pessoa com quem eu, eu nutro um carinho muito grande, mas eu preciso que dentro do jogo ele fale mais e faça mais por ele. Uh, um dos motivos dele ter aparentemente flipado foi uh, o fato de que o Cris, uh, ele ele viu o Cris como alguém que, que era uma pessoa de impor ideias e ter a vontade feita, e ele se sentia mal por isso, sabe, ele se sentia limitado e eu vejo que isso ainda acontece aonde ele está inserido no contexto do jogo agora, então eu gostaria de ouvir mais dele, ver mais e, e que ele tivesse as ações por ele mesmo, sabe, que ele fizesse o jogo dele. Eu não quero que ele vá mais longe e que ele se frustre por ter sido outshined por outras pessoas. Muito bem, então é isso aí, Jairo, para você ficar feliz dessa vez no chá passado você não foi convidado pra festinha, nesse chá você recebeu o primeiro, quando, quando, é, primeiro pedaço de bolo nada como um dia após o outro né? <risos> eu falei que ia levar um salgadinho da festa do Mosca para ele Sim. ai gente, vocês muito poucos. pelo amor de Deus não dou conta não é, aqui, então você pode agora se despedir das pessoas, falar de alguma coisa aí que você acha que ficou por dizer mandar seu beijo para as pessoas suas palavras finais Certo. Então, uh, depois do CT de ontem, é, eu fiquei muito... Uh, eu, eu fiquei leve, fiquei, né obviamente, triste, a gente fica um pouquinho vulnerável. Uh, a gente voltou, todos nós do CAST, a gente voltou para a Ucrânia uh, com essa possibilidade do second chance, com essa possibilidade de se inventar. Eu acredito que eu cumpri esse propósito. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que ficam... É, continuem, sabe, mas tenham noção das jogadas que vocês estão fazendo, façam os jogos por si mesmos, ah, tenham empatia com as outras pessoas, inclusive foi um post do Wesley hoje super fundamental para as pessoas terem um pouquinho de discernimento da, da, do que está rolando, não está sendo um jogo fácil para quem está no cast, então hoje eu já estou um pouquinho mais leve de alguns aspectos do jogo, está ah, sendo pesado para moderação, então vamos nos cuidar um pouquinho mais no contexto geral, sabe? Nós, participantes, nós, júri, nós, moderadores, nós, plateia. Então, uh, essa parte de jogo, então, vamos nos cuidar, certo? Uh, eu quero agradecer todo mundo que, que torceu por mim. Eu fiquei muito feliz com as 22 apostas no top 5. Desculpe decepcioná-los, eu fui vencedor da... da do, do Top 5 anterior, infelizmente, não, talvez eu não traga a vitória para um de vocês, mas obrigado pela torcida, obrigado por todo mundo que, que que demonstrou apoio, tanto na plateia, quanto no meu PVT, fiquei muito, muito feliz. Ah, e uma dica também é para os jogadores é não duvidem de si mesmo, sabe? Eu cheguei em Ucrânia duvidando de mim mesmo, e eu saí daqui realizado, porque eu achava que eu tinha um... eu sempre, constantemente eu achei tipo, poxa, meu jogo não é bom o suficiente, eu não sou... Eu não tenho perfil de jogador de survivor, ah, IVD não é para mim e agora eu saio daqui totalmente realizado e feliz dessa jornada aqui. Talvez tenha terminado, mas talvez ainda tenha alguma chance de, de ter algum outro sucesso. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe a, as rodadas que vem por aí, mas eu agradeço pela oportunidade, foi muito muito bacana, muito feliz. Muito bem. Olha, da minha parte, eu disse já um pouco, eu acho que você é, fez uma trajetória de, de reinvenção mesmo, eu acho que isso eu acho que isso é legal, numa temporada de segunda chance, você ter clareza do que, é que você está buscando com essa chance para você correr atrás disso. E se o que você queria era reinvenção, eu acho que você pode sair de cabeça erguida se, se essa história se encerrou por aqui, né? Se não vai ter o retorno com a, a repescagem. É, você é um jogador que, dá, que é muito gostoso de acompanhar porque é sempre muito leve os seus comentários são sempre divertidos é ser espirituoso é, dá pra ver que as pessoas mesmo quando saem de lados opostos saem é, quando você tem uma relação é uma relação de carinho então, quer dizer eu acho que a gente, é, é uma coisa que a gente pode distrair um pouco de você vou puxar a sardinha também para o que você falou vou assinar embaixo Vou dizer que da é, Ucrânia, eu estou, como vocês sabem, né? Por, por motivos óbvios, estou acompanhando a temporada muito de perto. E o gameplay da temporada está muito legal de acompanhar. Não é uma temporada óbvia, não é uma temporada boring. A gente não sabe o que vai acontecer. É, por mais que a gente esteja a par de algumas coisas aí, de algumas dinâmicas internas, não dá para saber o que vai acontecer. Isso é muito legal. Acho que é, é, é, em termos de entretenimento, é muito bacana, é muito gostoso de acompanhar para a plateia também, você torcer pela pessoa sem saber se vai vir um ídolo, se ela realmente vai ter os votos, enfim. É... Vou fazer esse apelo também para a gente se cuidar melhor, assim, é... confiar na moderação, sabe, acho que isso é muito importante. A moderação faz o trabalho dela com muito empenho, é... muita dedicação, e eles trabalham de graça, né, tra uhum, para o nosso sim. entretenimento. Então, vamos ter também esse cuidado com eles. É, confiar, que eu tenho certeza que todas as situações de jogo e de fora do jogo, que a, que a moderação tem que tomar qualquer tipo de decisão, eles vão ter bom senso, eles vão ouvir as pessoas, eles vão ouvir todas as partes envolvidas, e eles vão chegar numa decisão que seja aceitável, e que seja respeitosa, e carinhosa, e cuidadosa com todo mundo que está envolvido. Então, vamos uhum. assistir, vamos procurar trazer de volta... Para essa temporada tão bonita, vamos procurar trazer o entretenimento, a graça, o humor, vamos procurar trazer as coisas boas de volta, que dá tempo ainda, sabe? E, é, e também vamos entender que às vezes dá errado, sabe? Sim. Às vezes o jogo dá errado, às vezes você tá confiando na pessoa errada pelos motivos errados e é isso mesmo, bola para frente. Quem, quem já jogou Survival e nunca foi enganado, não passou pela experiência completa. Assim. Então, é. então vamos, vamos entender essa dinâmica também, que isso faz parte. Às vezes, a gente vai ser feito de bobo. Às vezes, a gente vai subestimar uma pessoa que não é tão boba assim. Às vezes, as coisas vão acontecer. Então, vamos entender que isso também faz parte da dinâmica do jogo. É isso, gente, que eu é tinha para falar para vocês. Gente. Não, eu, falou eu, tudo eu, Bom, é isso mesmo. Então... Ah, eu vou conseguir. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo chá. Faltam 20 minutos, 20 segundos pra dar uma hora. Eu não vou passar de uma hora. Beijo, ah, não, eu gente. vou falar aqui. Peraí, eu tenho coisa pra dizer ainda. Não, mentira. <risos> Até o próximo chá, gente. Beijo. Beijo.